Galera, eu tô aqui com o Arthur, minha Chique fala pessoal o pessoal do Brasil o pessoal que está sonhando em fazer um vestibular de, de estudar da fora do Brasil é impossível chegar em Stanford nem um pouco a gente vê muitos brasileiros aqui né então a gente citou alguns nomes de brasileiros que estudaram em universidades aqui obviamente é mais difícil é mais disputado dedicação é né? mas precisa de dedicação Sim. precisa de dedicação um plano com certeza o Renato vai ajudar muito vocês a ter um plano para que você estude de forma organizada não é o volume de horas mas a qualidade da hora que você estuda e é totalmente factível. Se você tem um sonho, o Walt Disney dizia, se você tem a capacidade de visualizar esse sonho, imaginar ele, você é capaz de realizá-lo e definir assim. Um...